Ó, corta dois zeros, ó, pou, pou, e multiplico o que sobrou. Então, 2 vezes 52, isso daí vai dar 104. 5 mais 104, vai dar 5.304.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 legal então tá na descrição tá no chat clica aí adquira o curso e te espero lá nas aulas Um forte abraço Valeu!